de hospitalizar, ela quer ampliar a investigação, a investigação quer investigar a que quer investigar a CIF, quer investigar o uso das verbas, porque o que ele disse? Ele disse que é muito estreita essa via da Comissão Permanente, porque o fim dela é a cassação do mandato do prefeito, então ela é muito difícil de ser aprovado. E pode dar a impressão que se tornou em Mas se for aprovada essa, essa proposta do Gil Superizar, vai ampliar é criação, a investigação. É ampliação, que é uma CEI. Comissão Especial de Inquérito para Investigação Mais Ampla. Perfeito. Até porque, até porque foi dito, foi explanado aqui no Plenário alguma coisa no sentido de que o prazo da CIC ainda não terminou, uhum. ela pode simplesmente falar assim, ó, nós é, orçamos em 960 mil, só que ficou menos, a gente não é, usou que... tudo, o dinheiro, é, usamos as coisas uhum. da prefeitura e pá, ficou mais luzinha mais mequetrefe e aproveitamos tal coisa e outra e sair por cima. Uhum. Agora com essa ampliação da investigação, ah, eu, acho muda. Positivo, é, eu acho positivo. Eu, é, na minha opinião também é mais interessante é? essa investigação, é. que é uma por... investigação mais ampla, né É, porque vai pegar desde que... a prestação que... de contas que... item por Pessoal, item. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, o que é está acontecendo? Pô, o Paulinho andou, acompanhou também, tirou umas fotos eu fui no champanhar. Naquela árvore oh. do champanhar, Paulo, tem muitas luzinhas aqui não estão funcionando. Eu então, vi como que pode ter feito uma compra tão grande dessa no contrato fala que ia comprar um material tudo novo e a gente foi lá, é uma vergonha. Tem um monte de luz lá que não funciona. Então, alguma Inclusive, coisa tá é errada, assim. tem uma postagem do portal Franca 24 Horas do Casco Freire, que ele mostrou a árvore metade apagada a metade de cima. Tá bom, é, a de baixo funcionando. A, a de baixo funcionando. Aí a prefeitura falou, a Cipe falou, mas isso tá é a bom, a ação de vândalos. Só, mas é. então por que, que os vândalos subiu na árvore para apagar lá em cima? Apagou em cima e não embaixo. E não embaixo. É, é só que misteriosamente é. essa postagem saiu do, do portal. Pode deixar no vídeo pra levar, tá bom? Então são coisas mas, que acontecem. É, umas coincidências, né? É. <risos> que nós estamos de olho. E não vai ser poder mais fazer essa farra com dinheiro público e a saúde que tem que ter prioridade. Paulo, e o que a gente precisa deixar claro para as pessoas que nos acompanham aqui é o seguinte. Chega de potifaria. O dinheiro nosso acabou. Antigamente, se assim, não tinha ninguém que batia de frente, que investigava, não estou nem aí. Mas agora tem. Agora tem pessoas aqui em Franca que não vai ficar calado, que vai para cima, que vai... Dentro, do, dentro das quatro linhas, né? dentro do, do jogo, a gente vai correr atrás. A gente não vai permitir isso mais, porque isso é uma, é uma palhaçada. U utilizar coisas é, de anos passados e não, não, não colocar no contrato. Sim, e o prefeito ele fez uma incerta na, na rádio franca do Imperador. É, minutos depois de eu ter gravado um áudio explicando que era juridicamente perfeito uhum. e viável a leitura da pedido de comissão permanente em sessão extraordinária. E ele disse que não me conhece, que não sabe se eu sou advogado, que não sabia o que ele estava fazendo lá, foi a Andressa que levou ele lá e estava dizendo para ele. A Andressa foi a mesma pessoa que o conduziu ao debate contra a Flávia Lancha e ela foi a mentora e acabou com a Flávia Lancha. Então eles foram super bem. Mas o interessante é que durante a transmissão ao vivo da Rádio Franco do Imperador, Marcelo Valim ficou quase sem, sem fala, que o Alexandre praticamente encantou ele. Aí o que aconteceu? O Júlio fez uma participação ao vivo e disse é... Parabéns prefeito, matou a pau. As luzinhas, tá de parabéns, o seu trabalho uhum. tá ótimo. Só que o Júlio, ele é irmão de um comissionado que trabalha na prefeitura. O Júlio é meu amigo. O Júlio já foi comigo lá no rancho de Delfinópolis e fez essa participação. Então foi muito bem arquitetado. E outra coisa que ele disse, é, tem pessoas que querem trabalhar é, na, na, comigo na prefeitura e graças a Deus... Deus me abriu a mente para mim não admitir. Mas então o que acontece? Se essas pessoas que ele está falando que estariam lá, não iriam aceitar essa forma como está sendo gerida a administração pública. Então é por isso que para ele já sabia que ele ia sofrer é, uma pressão. Lógico coisa que não acontece aqui na câmara, não, as coisas são... Ó oh, pessoal, quero deixar uma coisa bem clara aqui, por que que muitas dessas coisas estão acontecendo. Essa verba foi aprovado por 10 vereadores, foi eles que aprovaram essa dez verba, a quatro, sim. eles que aprovaram essa verba. Aprovado. Então, vamos ver como vai ser o voto desses 10, mano. A gente já imagina, né? Não, a gente já imagina e outra coisa, a pressão é tão grande em cima do vereador, a ponto de que se ele... Tem vereador que tem três, quatro é, creches. Que Sim. se o prefeito falasse, assim, não, eu não vou mais não ajudar vou a creche, está acabado. É. É, tem vereador que depende de algum pedido que é feito, que ele fala que não vai aprovar. Sim. Né? Tem todo um jogo de toma lá da cá. Toma lá da cá. Os vereadores teriam que ter dependência, inclusive econômica, para não ficar na dependência não ficar na mão. de rabo preso do Isso. prefeito. Essa que é a Porque aí deixa de votar em favor da, do bem-estar da população para não uhum. votar nos, no grupo que o prefeito apoia e assim por diante. Isso está errado. Temos que pensar bem na escolha dos nossos representantes na próxima eleição que já tem agora em 2022. Sim. E eu fico pensando, né? Imagina, oh, Paulinho, se a gente tivesse é, deputados estaduais que poderiam estar fiscalizando isso. Isso é uma coisa que os deputados podem Sim, fiscalizar. Né? deputada estadual, tem um deputado que está lá há 32 anos que a gente não vê nada. A outra uh -huh. deputada disse que, poxa, mas não é injusto você querer me criticar, porque eu passo milhões de reais para a Prefeitura. E acompanha? Aonde que está chegando esse dinheiro? O próprio prefeito recebeu do governo federal do Jair Bolsonaro uhum. 57 milhões de reais para a saúde esse ano. Isso é verdade porque eu vi lá no computador, lá na prefeitura. Eu fui lá e da transparência. Eu fui lá, entrei lá e entrei lá. Muito mais do que a última administração. No entanto, mantém um hospital fechado. Nós temos que fazer uma pressão para que abra aquele hospital municipal. Lá do, da caridade, o IMA. O IMA, por quê? Está faltando um projeto que depende do prefeito fazer o zoneamento do bairro, a permitir o bairro residencial receber uma, uma instalação de saúde. Isso depende do prefeito, da vontade política dele. Mas por politicália, mantém fechado mantém fechado o Hospital Veterinário Municipal quem perde é só a população, né Paulo? A população vai perdendo. Por causa de jogo, por causa de jogo da política, por causa de, de picuinha, por causa Picuinhas. de coisa que poderia se resolver aqui na Câmara, lá na Prefeitura, Tudo podia se pronto. unir e ajudar a população. Mas por causa desse jogo que eles fazem, né, por causa ah, eu não vou fazer porque senão vai beneficiar o fulano, esse canto. É, é, é difícil. E quem é sofre nós. somos nós. É você que tá aí. Fazer os impostos que agora vai ter hum. um, um... Um aumento acima da inflação Isso. em 2022. Só para lembrar. Só para lembrar. 11% de aumento no teu IPTU. Você que está assistindo aí... É. É, inflação você... de 10,27% Aumento do IPTU 11%. Então, 11%. Agora você imagina uma situação que a nossa cidade viveu e está vivendo ainda. Porque Lockdown, a gente está na pandemia. Fechamento do... Proibição de trabalho. Proibição de trabalho. E é. agora vai aumentar impostos. E aumentar os impostos. Ah, e muita gente fala assim, ah, ele não pode fazer nada porque é lei. Meu amigo, ele poderia aumentar, mas bem abaixo disso, ele Sim. tem o poder para fazer isso, mas Sim. ele não fez. Ele poderia fechar, trancar as portas do comércio? No entanto, ele fez. Uhum. Então, ele pode, agora, em consideração ao momento difícil que a cidade está passando, é... E fazer, fazer uma alteração em favor da população, que seria de ou isentar o aumento, isso. ou fazer menor. Fazer abaixo. Abaixo. Ele é obrigado, ele é obrigado a, a fazer o aumento, mas quem decide a porcentagem é ele. É ele. Entendeu? É ele Agora, que a favor dele tudo e nada para a população, isso está errado. Está errado porque... Se tem o imposto que vai ser para desenvolvimento da cidade, então ele tem que ser usado para isso. Agora você me fala, estamos chegando no Natal, onde estão as cestas básicas? Onde está a distribuição do Natal sem fome? Quanto seria gasto para poder amenizar o sofrimento de grande parte da população que está passando por situação difícil, desempregados e tudo. É tudo isso que seria bom bem-estar da população que está sendo esquecido. O e a de associação do de de de de de Poder o que a da comissão permanente? Processante. e a da gestão pública. Deus te tenho... abençoe. O nosso primeiro está fazendo trabalho no por ordem, vamos lá, 2,5, esse pedido está rejeitado, Senhor Presidente, novos pais, Eu havia dito antes de iniciar a sessão que eu votaria contrariamente à CP se a Câmara criasse um instrumento próprio de investigação. E o instrumento próprio que eu acho é a CPI. CPI, ela tem instrumentos de fiscalização muito mais amplos do que uma SEAR. A SEAR é uma comissão de estudo. Qual é a finalidade de uma SEAR? A SEAR existe. Se existe uma política pública deficitária, a Câmara, através de seus membros, pode montar uma comissão especial de estudo para que esse estudo seja realizado e apresentar uma proposta de uma nova política pública em determinada área, da administração pública. Seria auxiliar a administração direta. Agora, uma comissão especial de inquérito, como o nome fala, ela já vai direto ao ponto, à investigação. Até acho que uma comissão processante é uma dose cavalar, porque ela vai num rito sumário e já no rito de cassação. Até acho que deveria ter uma investigação. Mas aí podia ser uma losma, podia ser um boldo, um remédio um pouquinho amargo, para que, né, de repente, a, as coisas pudessem funcionar e a Câmara tem instrumento de, de, de fiscalizar. Mas eu acho que a Seara é, é como se fosse água com açúcar. Então, quer dizer, não é nem uma dose cavalar como a, Nem é um boldo amargo, remédio amargo, mas também é uma água com açúcar mas foi um instrumento que sobrou infelizmente e eu acabei assinando a CEA, vou justificar por causa do que, porque senão de repente nem membro dela poderia ser, se eu não assinasse Então assinei porque foi o que sobrou, infelizmente por isso que eu manifestei meu voto favorável à, à, à comissão processante porque eu acho que seria o melhor instrumento a CPI e como não foi é, aprovado, a Câmara não deu essa oportunidade, eu não tive outra alternativa a não ser votar favorável. Tá, não, não ficou legal a iluminação, pelo preço de né? e se não faz isso, a Câmara sim. Ela pode devolver dinheiro através do, do, do, da, da, do que você quiser, para organizar o serviço, né? porque nós só não podemos precisar. É, é, Colocar o cessado, que é um julgamento que deve só ter depois a ação do tribunal. A gente não pode tomar muito cuidado com isso para poder não ir ao centro. Bom, vamos encerrando por aqui. Aqui na Câmara Municipal foi negado o pedido da abertura da comissão processante com apenas dois votos favoráveis dos vereadores Ela Mota e Gilson Pelisano.